David foi um dos primeiros parlamentares LGBTs desse país, ocupando uma vaga no Congresso Nacional. David era um homem negro, LGBT, que vinha da favela do Rio de Janeiro e, por muita superação, militância, dedicação, chegou onde ele chegou, como vereador do município do Rio de Janeiro, depois como deputado federal, pelo nosso partido, depois ele foi para o PDT também, a quem me solidarizo. Foi um grande lutador pela criminalização da LGBTfobia no Brasil. Foi alguém que trabalhou muito naquele momento para que as vidas das pessoas LGBTs fosse cuidada pelo Estado e para que houvessem políticas públicas. Sua morte foi precoce, algo que nos abate profundamente, porque a gente sabe o que é ocupar esses espaços institucionais, Especialmente nas pautas, na agenda política que a gente traz no cotidiano. Uma família se desfaz hoje, que é a família do David. Eu queria me solidarizar muito com o seu companheiro, que é o Glenn Greenwald, que é companheiro dele há muitos anos, e os seus filhos. Me solidarizar e deixar meus sentimentos com a família, amigos e amigas queridas, a todos os nossos companheiros do PSOL, que tiveram uma longa trajetória com o ex-deputado David Miranda. Só venho aqui hoje para lamentar, dizer que para nós ele foi um exemplo de militante, sempre dedicado, alegre, comprometido, que uma das suas características era o diálogo amplo. O David sempre foi alguém que lutou muito para que o diálogo fosse feito. E eu sei que tem muitos amigos e amigas hoje que sentem bastante, passam um momento difícil com a, com a perda do David, a perda precoce ela é sempre mais dura, mais delicada e toca muito a gente. Eu queria deixar essa moção de pesar em nome do pessoal, e em meu nome, em nome de todo mundo do nosso Gabinete 24 da Câmara Legislativa e uma mensagem de solidariedade a todos os amigos, amigas de David, e a história, o legado de David continuam no nosso coração e com a gente daqui para frente. Obrigado, presidente.